Eis o motivo pelo qual jamais deves conversar com estranhos, possuída quebra as unhas arranhando o chão, uma outra pessoa possuída se transfigura em demônio, duende filmado com riqueza de detalhes sobre um muro, duende filmado correndo em um pomar, fantasma de uma mãe assombra uma casa, criatura aracnídea ataca no background, fantasma de mulher se manifesta em hotel, e se não for inscrito, inscreva Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Imagine você retornando de casa a pé quando no meio do caminho dá de frente com a seguinte cena. No vídeo que se segue, uma jovem americana despertou com um barulho vindo do primeiro andar. Mom. Mom. Ela passou no quarto da mãe para ver se estava tudo bem. Ela está... Bom, ela estava dormindo. E lá foi ela rumo à sala de estar. Quando ela chegou, viu uma figura obscura com um bebê no colo se balançando numa cadeira. Honey? Oh my gosh, what's wrong? está acontecendo? O Mom? Sim, ela simplesmente sumiu diante de seus olhos. E ela tinha um bebê. o bebê estava é um dos casos de possessão mais extremos já registrados no mundo árabe. Nas imagens vemos uma mulher infestada de demônios. A situação chegou a um ponto tão crítico que ela já quebrou as próprias unhas arranhando o chão necessário um forte preparo espiritual para encarar uma situação como esta. Note que ela não consegue tocar naquela mulher. Imagine você dormindo com seu amigo em um hotel quando de repente uma figura feminina aterradora surge na porta em plena madrugada. poderia se tornar numa visita íntima, se tornou no um verdadeiro pesadelo quando ela revelou o ser do plano espiritual. Aqui temos mais um caso de abdução com destino ao Gagrons. Perdido no que teoricamente seria uma mega-estrutura alienígena, a vítima é perseguida por uma estranha criatura aracnídea. We'll Este é o momento no qual ele é devolvido à terra e seu corpo não virou viveiro de aranhas, mas sim de vermes que não moram. Uma jovem estava gravando sua dancinha para o tiktok quando um vulto negro fantasmagórico se manifestou atrás de um tronco e simplesmente desapareceu do nada. <risos> na história temos o que parece ser um registro de um pequeno duende vagando por um muro com riqueza de detalhes. aterradoras de um pequeno monóide. O que seria essa coisa? Seria mais algum duende? Note que ele não queria ter sido visto e logo correu em disparado para o interior do pomar. E temos mais imagens do resultado apavorante de uma possessão demoníaca em seu estado mais avançado. O corpo da mulher escureceu e ficou com aspectos demoníacos. Oh, little children, come with me, safe and happy you will be, away from home now let us run, with you know you'll have so much fun, oh, little children please.